Eu sou Muriel Saragosse sou coordenadora de campanhas da Oxfam, da campanha Cresça, uma campanha por justiça alimentar. Nós acolhemos com muito interesse a, o lançamento do desafio Fome Zero pelo secretário-geral da ONU, Ban Ki-moon. Ele propõe erradicar a fome, ele propõe que a gente, dentro desse desafio, acabe com a desnutrição de mulheres grávidas e de crianças com menos de dois anos de idade. Ele propõe que nós tenhamos, em toda parte, sistemas de produção sustentáveis. Propõe que a agricultura familiar dobre sua renda e dobre sua produtividade. E propõe também que nós tenhamos zero de desperdício de alimentos no pós-colheta. Isso significa também um consumo sustentável. Nós queremos, como Oxfam, que esse desafio se transforme em ações. Queremos ações fortes de governos, ações de cidadãos e cidadãs conscientes.